Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando vem um bebê né, é destralhar de a casa. Eu já tive histórias, inclusive, de aluna do Método Reorganize, que virou para mim até no evento do ano passado. Foi engraçado isso, mas ela virou para mim e falou assim, então, eu estou grávida, não sei o quê, e ela me chamou para ser madrinha interina do filho dela. Aí ela foi, me deu uma canequinha, eu falei, poxa, obrigada, que legal, eu fico muito feliz. Ela, não, mas na verdade eu tô te chamando pra ser madrinha interina porque o seu curso me fez engravidar. Eu falei, fala mais sobre isso. A história é essa? O curso é online, moça. Como é que faz isso? Ela falou, eu tava tentando engravidar há muito tempo, não conseguia, né, resolvi que ia dar uma guinada na minha vida, que eu ia virar personal organizer, comprei o curso, comecei a assistir. Comecei a me envolver com aquilo, comecei a destralhar a minha casa. E aí eu percebi que tinha a minha casa tinha dois cômodos, e um deles era o que eu sempre falava que ia ser o quarto do meu bebê. Mas adivinha como é que era esse quarto? Quartinho dos jogos, né? Jogo tudo lá dentro. Era o quartinho dos jogos. Então, como era o quartinho dos jogos... Ela disse que uma vez ela assistiu uma das aulas e eu estava falando alguma coisa sobre energia, sobre a energia da organização, e ela falou assim, cara, se eu não destralhar esse quarto, essa criança não vem. Como é que vai vir uma criança com quarto entulhado que não tem espaço para receber ela? A casa não tinha espaço para suportar uma nova vida. E aí ela contou isso para o marido, marido meio desacreditado. Eles foram lá e destralharam. Resolveram limpar o quarto, deixaram só o necessário, enfim, todo aquele processo que a gente já conhece. Né? E aí o bebê veio. E ela disse que foi muito incrível, porque ela começou a fazer isso tudo e quando chegou lá no módulo infantil, né, ela descobriu que estava grávida, justo no módulo infantil. Eu falei, gente, se isso não é uma deucidência eu não sei, né? Mas, é, e aí quando ela me falou isso, nossa, eu chorava e eu fiquei tão emocionada. E eu falei, cara, isso é verdade que você tá me dizendo ela, sei lá, mais pura verdade. Eu falei, grava um vídeo para as pessoas entenderem a importância da organização, né? Porque assim, eu vou falar daqui a pouco, gente, ao invés de organizar transforma, organizar engravida, né?